Salvo, da Gnerd. A gente veio conferir o segundo dia da CCXP 2019 Então fica ligado aí! Aí galera, vamos dar uma passada nos estandes agora Ontem não deu tempo de passar no estande da Warner Que era um que a gente queria conferir bastante A lojinha da DC lá na Warner também A gente não conseguiu olhar ontem, de uma fila enorme Vamos ver se dá tempo de ver hoje e vamos dar uma conferida em tudo que a gente não conseguiu ver ontem, né? E a Gabi já fez comprinhas aqui né, eu vi que ela comprou uma caneca aí ó, mostra aí pra galera que comprou, hein? a caneca aqui na taverna do rei na Cinderela né, olha a cara de beleza <risos> Olha a Gabi com a Anabelle, né? Beleza, dando aquela passadinha marota aqui no Artist Alley, aqui, muita gente autografando aqui A lojinha da DC aqui. Ah, Esse boné aí do Aves de rapina eu te, eu Ó galera, lembrando que a gente tem vlog exclusivo para membros Mostrando os bastidores da nossa cobertura da CCXP aqui desse ano Então quem tiver curiosidade para saber como faz para virar membro aqui do canal Confere o link que a gente nossa. deixou aqui na descrição desse vídeo. É Olha o tamanho do stand da Warner desse ano aqui, ó. Tudo isso aqui é o stand da Warner. É até lá o fundo. Espero que vocês tenham curtido esse segundo dia aqui na CCXP 2019. Fiquem ligados também nos próximos vídeos, que a gente está fazendo vlog de todos os vídeos aqui do evento desse ano. E até a próxima!